E aí galera, beleza? Dragou aqui na área para desta vez mostrar pra vocês compilações antigas de vídeos que eu estava pra deletar, mas eu resolvi reunir tudo e postar. E quem for se encontrando dentro do jogo, dá um olá pra mim nos comentários. Abração e até lá. Poder Ei, pô, alguém levantando aí, né? pô, meu eu enchei o live. Não, pô, eu ficava pensando, cara, como assim? O que eu vou reviver nessa não. merda? Aí morria uma pessoa. Ah, vou reviver, né, velho? Ninguém morre. Parece parece pô, Renato, é... Tu... Ah, é, tu, tu pode dar. Tá... Que... Tu pode se reviver, é quando tu morre, é. o não, não... Renato, eu vi tu, eu vi tu tu, tu, tu ruxando lá, atirando nos caras lá, é. Claro que não, ai, eu atirei uma ai, vez na. A armadil da vida A Mercy podia. A Mercy, não, a a namora Mercy namora podia não. se reviver também, véi. Aham, eu pensei nisso já também. É a Mercy nunca apelão, velho. Tipo, é, não, mortal imagina que apelão, é véi. Os caras vai lá como? É. Usa todo mundo, todo mundo morre. Aí vai a Mercy e revive todo mundo morto, velho. Ah, é sem muito apelão, cara, na moral. Tá, o que, o tá Ô Renato, que vai, que que vai de que? O cara tá te perguntando, Renato. Né? Tá, calma aí, calma aí. Eu vou. Vou de tanque, véi. Calma aí, tu quer tanque, tu quer suporte, quer o quê, velho? Ah, o moleque. chão. Não, calma Esse aí. chão tá no TS, não? Tipo... É, ele tá no TSM, velho. Tá, né? Eu tô, eu tô, eu tô. Ele tá eu tô, eu tô, digitando tô. pra quê, pelo amor de Deus. <risos> Ué? Não, vocês tão falando pra <risos> caralho aí, tá ligado? <risos> grandes planos pra você. Ó. Oh. uma ah. pre... adversários eu de... em 30, mas 30 segundos. Mas o meu principal é... E ah, tá bora pra luta! Eu, eu, eu raro de meio, mas ah, eu gosto ah, de jogar sim. com os outros. Tira, tira X1 de Genji aí com o Gota pra ver quem é o melhor Genji depois para ver se fica na line certo o game de, de, de, de, de é muito é feio velho é horrível, meu deus do céu vai passar não um atiram um o shuriken e o outro reset o outro reset e o outro reset fica jogando tênis, tênis de, tênis de os estão fica safe galera não, chafet, caralho, não porra, deixa, lá, vai com feito o caralho aí não deixa os caras vir, vai que os cara é bom a gente vai perder o ponto Deixa eu ver se caras cafão zoeira a gente vai. Eu tô olhando pra ele. Tem uma vez lá, lá, meu bem. Ai, tentar acertou o tiro aqui. Mas nem vira é boa. Pega, pega a corte, pega a corte dele! Caraca. Olha lá, olha lá, olha lá, lá. Eles são muito bons, né, velho? Você é louco, mano. Ai, ajuda! Você é louco, o nego é muito bom, mano. Olha lá. Olha lá, Pô, olha lá. Eu cheguei como? Peguei com... oh, oh, vou, vou matar o Genji vou matar o Genji Deve ser a Genji já, O Genji tá lá é oh, oh, Poxa, oh, seguida! aqui! esse cara é próprio vai vai com calma! Vai que nego é profissional, né? Já pulei da uma voadora na porra do monge, Aí começou bonito <risos> Eu vou empurrar eles aqui mano, eu vou empurrar eles aqui <risos> <risos> alguém tomou um Deco na cara, velho. Yeah. Jogada da De novo, véi. <risos> <risos> <risos> Duda, <risos> <pode ser. risos> Deixa eu ver se foi. Ele morto. Quer dizer, <risos> ele congelado. <foi risos> ele foi gelado. Olha ah. o oh, oh, oh, botando da ela, velho. <risos> Desativa o borrachudo <risos> aí, velho. <véi. risos> Épico! Valeu, valeu! Épico! Vai nem e toma! Ah, bosta, ele acertou! Curou um K, velho! Coitado do cara, curou um K só! Ele curou um K, por, um K por transcendência, <risos> não é um K de cura, não! Foi pro. Ah, pela ult! Coitado do cara! Então, pela ulti. um K pela ult! Ele ultou, mas ele ultou, foi, o foi nem pra curar, foi pra chegar dele no objetivo! <risos> Na verdade pior, não teve aquela orquinha de invadir? Ele, eu tô, eu, ele foi sozinho pra dentro do ponto. Sem ninguém. Aham, uhum, mano. Não, tipo, ele era muito. Okay. Mas aquele 1 um K ali é só de, de transcendência. Eu eu não sei se alguém viu. Não sei se alguém viu quando. alguém viu quando. Eu vou o Winston pulou lá no, no precipício, velho. Fui Eu vi. <risos> eu tava congelando ele, pulou. Daí ele, ele saltou lá pra <risos> direto pra lá, velho. Ah, mas na real, velho, cara, não deve ser 114, não. Deve ser 14. Ele, ele preferiu morrer do, que pre morrer do que perder a vida. Deixa eu ver aqui. Morreu com honra. É, ah, velho. Não, ele é 114 mesmo, velho. Era o um Winston que era isso? Isso? Aham. Uhum. Não, não. não, um não, coisas, não mas, não, véio, véio, véio, não véio, velho, no Overwatch nível não quer dizer nada, Não, eu tô ligado, velho, eu tô ligado. Desperdicei muitas horas da minha juventude agora. Tem que é? Oh, vamo de... Encanto nenhum, é né? só um jogo de RPG mesmo. O pode Zé, dizer uma coisa. É, boira. tenta e não morrer. O jogo de tiro nenhum não quer dizer nada. Não, no geral, é o de macaco, mano. Eu vou de ah, eu vou ficar botando na cura toda hora no chão. na que dá certo é que ninguém tá de Widow lá. Cuidado com as quatro cabeças aí. Oi, oi, oh, O coração de um homem ainda bate dentro de, de, mim. de mim. Quem, quem, ó, quem tá... Ó. Peraí, é, é, sé é sério que dá pra refletir essa cura do.. do soldado com o game, velho. Né? Se tiver colado dá. Aí quando ele dropa assim rapidamente, ele pega. Ali, 4. ó. Ó, tem uma faula ali, sai tá daí. 5, 4, 4 3, 4, 3, 4, 3 4, 4, 2. Para onde? Mas então fica tranquilo. Para onde? Começando para objetivo. <risos> Olha, tem uma window lá. Cuidado. <risos> Peguei também. Boa. Tô ligado, velho. Né? Tem uma window <risos> na janela. Na... <risos> 3k tirando de mim GG? Não, ainda não e? Tem que matar e? ele e? Tem que matar ele <risos> Boa, tá bicho de novo, salvando aí, mano Caraca, você destruiu meu negócio né? Agora vai ser meio difícil pra eles, velho Tá mais perto, tá mais perto pra nós e a mesma distância, eles tem menos tempo. Deixa eu ir de rip, não quero ver que é que nada mais pra eu jogar de gordão de não. Ah, Deixa eu organizando agora, mais de... Nossa, tô com dois de vida. Teletransportador online. dois de vida. Nossa. E qual foi, mano? Ah, que tem vida nessa bosta? Ai, onde que foi esse de que que vida. A Tracer tá me destruindo muito. Caraca! É, ah, velho, vou ter ah, vou, vou pra cima dos caras, velho. Agonha, toca todos nos tem. A justiça! Os carinhas estão traihardando, hein? Matar hein? Oh, Ó, três levou ah, a carga, pô! para aqui, Caraca! caraca. Só só é isso? Eu vou pegar o que é o é que eu matei a é Eu joguei é C4 lá em cima, velho, o que é o que é o o o Velho, olha, a Pharao tava lá no telhado, eu joguei C4 Chucada lá na cara dela, dela e matei ela, De novo, velho. De novo, velho? Puta que pariu. Torre da Batila. Para! Para, então. Para, então, olha lá. <risos> Ué? Não! <risos> Ué? Não! <risos> que merda é essa, velho? Lado Loco pela isso. porta, cara. <risos> das sombras... Das som... Tem um ramo já ali, pegando uma O cara me matou, velho. Peraí, peraí, não botando... Cadê o E o cara vai pegar aqui sozinho, velho. Ninguém vai vir aqui, não. Valeu. Tô tem rio ali. Caraca. Ah, velho. Ah, ah, oh, Ô, louco, mano. Um tempão tempo ali, pulando Pô, tem que matar a Mercy. Esse filho da puta me matou de novo, velho. Retirando em Ai, ah, Não, eu fui Ai, pra cima do negócio, velho. Eu também. Matei, matei. Voltei aqui. Estou conquistando o objetivo. Estou pegando o objetivo. Se não tiver é. ninguém, chupando o pau desse cara. Olha, olha, olha, olha o. Ele o... eu é, tem três hippers na verdade, tem um lá em cima. Tá em cima, viu galera? Tem um hippie em cima. Quero! Tá lá atrás o hippie deles, ó. O que é que o Nine Creed deles fez? Eu vi. PC tá de cura, PC de cura. A ah, porra desse ranzo tá de longe de novo. Ali. Eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar ele. Bota a cura, tem bota cura. Eu tô teleportou em, agora, em cima, galera. Segura, vai pro meio ulti. Peguei! dá live, dá live, dá live. Ah, não. O Hans deixa tá fora, pô. Não é pula pra cima dele não. O Hans é foda. Não. Não, continua, tá, vamos na ulti. Peguei. Não, é, mira, é mira potente. Boa. Eita. Atrás de se fudeu, velho? Eu liberei conquista. Matou os dois com o Eu tô segurando a outra aqui. Ó, tem um Ó, lobo, lobo, lobo, sai do ponto. Agora ele tem uma Esse filho da puta, eu vou buscar ele, vai. Fica aqui do ponto, vocês com lá! meu lado. Eu vou lá buscar ele, vai. Fica aí que eu vou voltar. <risos> Eu fui buscar mesmo agora, se matou aniquilação de equipe. É, é, é meu, viu? Cara, o que da tá partida é meu! Eu devolvi a aranhazinha dela lá, ela se matou pra cá. Daí não é aniquilação de equipe não, é aniquilação de ego, velho. Isso é louco. O que da tá partida foi meu? Agora não eu vou Só roubando um pouco. Esse é o topo da bosta. rouba... a jogada. Isso <risos> <Uma risos> <eu> Chega <cheiro> de opção e se prepara. Vida do banheiro da partida. Banheiro <risos> cagada da partida. <risos> Era bom muito... que tivesse uma quente, tá ligado? Esse jogador jogando assim. Mostrando que jogador não tá na área. <risos> Nossa, se tivesse uma webcam do cara, o cara. Nossa. Ia tá mostrando ele cara, com as duas mãos assim, pro alto assim, <risos> Tô Comendo Doritos. <risos> comendo o Doritezinho. Tem um... Tem um sniper lá na casa do caralho, é, é, é. viu galera? Cuidado. É <risos> que eu vou buscar? Vou buscar. É, puxa, eu contigo, eu puxa é, ah, o Ah, a porra do soldado meio. Pega aí, pega, pega aí. O Sazaki não, não, tá de sa... não, não, não, soldado. Eu tô, eu tô ouvindo essa merda dessa snipe. Ele é bom até de soldado, velho. O filho da puta ele tá controlando a porra do tiro, velho. Ah. Não, p... não, não, não. Tô a soldado, não pega a média, né? São dois soldados. Pega aqui, pega aqui, cura aqui, ó. Não, sai, sai. Tem uma porra de uma. Eu vou fazer ela lá, peraí os su... o tá quase morta, velho. gente tem que matar aquela Aí complica, velho. Ela tá se curando as paradas aqui do lado Quase matei o rico. Porra. Boa! <risos> Terminou! Aqui, segura, aqui, segura, aqui, segura. Matou o lixo! Literalmente! Ah, não. Não tenho... nada, eu... Matou o lixo! Ah, literalmente! Não, não Merda! O cara me matou! Esse Sasaki, velho! Esse Sazaki nem mão! Deixa eu dar uma olhada na uma Puxa, velho! Dessa vez, eu termino o serviço! Caraca! Que difícil! Caraca! Esse soldado aqui! Caraca Ah, não consegui ah, empurrar ele, Não deu. Acabaram de usar Ai meu Deus que pular, é, que é, né? que é, que é um? Aê, é esse um. aí, é um. é um. aí, é esse tá nisso, Opa! Bora, bora, bora. Não deixa os caras entrar no ponto Eu corpo, não né? consigo fazer Eu nada, velho. Eu morro antes de chegar no objetivo não esse soldado. Fazer, fica, fica, fica. Não a... fica dentro, a pega a Messi. A Messi tá no lado esquerdo. Pega, pega, pega, pega Pronto, mata a Messi deles. pode pode pode descer. Fode, foge dentro, dentro, dentro, dentro do ponto. Pega, pega, pega, ponto. Tá de novo oh, com essa bosta. Sério velho, ele lutou só pra me matar. Isso é o um ódio no coração. Ah, tá chato, não. mano. Ah, ah meu viveu, velho. Eu odeio, o cara não sabe disso! Matei a dele! Objetivo está sob ataque! Protejam ele! A puta da da macaco, Ah meu deus, esse ronjo, velho. Puta merda esse ronjo, cara! De, De volta! Se liga! Só tá bom! É, tá nada. Uh, uh, uh, adianta, adianta! Boa! GG, GG. Ah. Quem é? Quem é? Quem é que vai ser o Q da partida? Certo! Pegou a não, não foi isso, pegou não não, foi? Jogada. é meu! Foi aquela hora lá que eu disse que ia buscar o Q Foi aquela hora! Ou não Ah, foi sim Eita!